E aí, tudo bem? Henrique com vocês e mais um novo vídeo. Para então, você que não conhece, meu nome é Henrique e esse canal aqui eu vou falar de vários temas, inclusive de economia, ganhar dinheiro, etc. É, um dos vídeos que mais teve bombou aqui, né, canal, para ser bem bem sincero, bem rápido, foi um foi o um vídeo de que eu vou deixar para vocês aqui que é de como fazer fogão, pra você aprender a fazer um fogão a lenha em casa e tudo e fiz um enquete na, na comunica do YouTube né não sei se você participou se você não participou vai lá para você ver que eu todo dia deixo alguma mensagem algum vídeo alguma coisa bacana para você não é só para mim para você é com o conteúdo que eu ponho ali é para os inscritos do canal então vou fazer um react aqui agora de um construindo um mini apartamento eu achei bacana eu acho que vai interessar você então vai ser no, é, no, no formato de podcast, onde é que eu deixo o vídeo rolando, né? Não vou deixar a minha imagem pequenininha aqui no cantinho. É só eu falando do, do, desse, da construção desse mini apartamento. Eu achei bem interessante, bem legal. Se você gosta dessa ideia, participe aí, participe aí do vídeo. Então, vamos, bora, bora lá pro vídeo? Um vídeo tremendo. Bom, Bora então. Então pessoal a ideia do vídeo é tá bem rápido mostrar para vocês é, tudo parte da base né base feita com muito muita rapidez né Dividida em blocos e o que eu acho mais interessante de tudo são as ferramentas e os tijolinhos como é bem feito né esse sistema pequeno aí de fazer vigas é muito interessante esse vídeo é muito interessante vocês vão gostar demais eu vou falar pouco para o vídeo não ficar chato, só pontualizar as partes principais. Quem que eu vou deixar o canal para vocês aí, né? Na descrição, segue lá o canal, se inscreva! É um canal muito interessante. Esse tijolinho, esse cementinho pequeno, aí. Esse é bonitinho demais, é muito bacana. É uma gracinha que eu posso dizer, olha o tamanhozinho do tijolinho. Sabe, se quem que é do canal aí que mexe com, com posso dizer obras, ensina, né? engenheiro olha que gracinha poderia fazer muita, muitas planilha maquete de prédio, é desse jeito para poder evitar muito despediço de material muito desabamento, essas coisas olha o rolinho pequenininho, tudo pequenininho muito bem feito vocês estão se inscrevendo no canal pessoal, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o um canal é muito top é um react com ênfase no canal próprio você vê que tudo pequenininho sabe tudo bem feito muito delicado tudo dura para a pessoa tem um cuidado de deixar tudo inteiro sabe as, a construção das vigas o cimento do é, embasado no nome do canal sabe muito top tudo muito bem feito muito bem armado esse, esse dono desse canal que não é, em, é americano se não me engano e deve ser engenheiro que não tem lógica fazer as coisas muito bem feitas as, sabe para você ver tudo certinho encaixa tem os parafusos né os materiais tudo bem feito cimento certinho concretagem é muito top e queria que você deixasse aí no comentário que que o que vocês acharam desse aí a ideia para o canal aqui já que o tema nosso né é falar sobre mane maneiras de ganhar dinheiro né só que isso aqui é só para um tema diferente para distrair um pouco a gente final de semana para ver um vídeo bacana e creio que vocês vão gostar, os tijolinhos pequenininhos. Que gracia Acho que é o ponto principal do vídeo: são os tijolinhos e o pequenininho. Se mal me engano, é o logo da, da, do canal. Vou deixar pra vocês, como falei de novo na descrição, o link do canal do, do rapaz com a inscrição. Agora a gente esquece, minha memória ruim da nada. E velho, os tijolinhos é muito top. Como de São Paulo, mano sabe aí a ideia de manter a estrutura muito bem feita tudo bem armado sabe, a, a pazinho pequenininho então é muito bem tudo pequenininho tudo certo muito bem feito é um canal muito de que se atenda para os detalhes eu fiquei de cara quando vi esse vídeo que ele para vocês não sei se vocês já viram né quem quem não viu ainda Vai gostar demais. É um vídeo que tem bastante visualizações. Não é só por causa disso que eu trouxe para o canal. Não é essa a ideia. A ideia é trazer conteúdos diferentes. Né? E geralmente, agora que o YouTube está com shorts, só vê. Desculpa a, a palavra, mas só vê bunda. Ah, bunda a gente vê na praia. Quer ver bunda? Vai para tá a praia, vai para é o vídeo que mais, O vídeo que mais visualiza no Brasil é esse conteúdo. Então, trazer um conteúdo diferente. Né, que pode servir até para muitos engenheiros aí. Então, para para um pai de família que é pedreiro, chefe de obra, ou engenheiro, para fazer uma casinha dessa para a filha ou para o filho poder brincar, sabe? Eu achei a ideia bem bacana. Eu estou pensando sinceramente em fazer para mim, seriamente mesmo, mas não agora, né? Senão complica. Você vê que todo, todos os materiais tem a logo da, do canal do. Acho que arquivo, engenharia é um nome meio complicado. É em inglês, eu vou deixar, como eu falei de novo, na terceira vez, né? eu já fiquei até chato. Já. Vou deixar na descrição pra você, tá bom? Eu vou deixar vocês com o vídeo aí, uma a musiquinha de fundo, com o tema mais acelerado, tá bom? Quem que se acha incomodado com o vídeo acelerado pra não durar muito, você pode ir nas configurações do YouTube, aqui mesmo na três bolinhas e colocar mais lento, tá bom? Então, até mais e curta um vídeo aí, pessoal.